Jó não era uma pessoa que se desviava por conversas alheias. Jó era um homem que tinha foco. Você já reparou que pessoas que têm foco vão mais longe?